Vamos para a nossa segunda aula do terceiro trimestre de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Fundamental. O assunto que nós veremos hoje será o C se e o SI, são essas duas sílabas, e também esse de cá, o SA, SO, SU. Vocês vão ver comigo, vamos estudar juntos a diferença e como empregar essas sílabas nas palavras, tá bom? E a questão do som que elas produzem. Tá bom Para início, eu peguei é, um poeminha para a gente ver junto, tá bom? E depois do poeminha, nós estamos, senhor disse assim, o poeminha O título do poeminha é esse aqui, ó. Festança na Vila da Cumilança. Esse é o título do nosso poema. E ele começa assim, ó. Na Vila da Cumilança, todo dia tem festança. Onofre faz estrogonofe, Arlete faz omelete, Murilo faz suspiros, Albertina faz gelatina e Aragão faz empadão. Na vila da cumilança, todo mundo enche a pança e depois dança, e depois balança. Em meia, a tanta cumilança. A autora desse poema... É Rafaela Claudinho. Foi ela quem produziu esse poeminha que nós acabamos de ler. Que é, qual é o título do poema? Festança na Vila da Cumilança. Esse é o nosso título. Ó. Festança na Vila da Cumilança. Quer dizer? Retire do texto as palavras que tenham cedilha e escreva-as a parte. Vocês acharam que eu não ia fazer nenhuma pergunta do poema? Claro que eu ia fazer. Vamos lá. Então, aqui está pedindo palavras que tem um poema que tem a letra CECIDILHA. Aí a gente vai aqui. Vocês podem observar que tem algumas sílabas que estão em destaque, como na vila da comilança todo dia tem festança. Então, essa letrinha aqui é o que é a cedilha. Então, Todas as palavras que a gente encontrar, tá bom? Com esses cedilhas, são as palavras que a perguntinha ela tá pedindo, né? Então, aqui nós temos comilança, festança, comilança, pança, dança, balança e comilança. Então, essas palavras é o que tá pedindo. Então, vamos escrevê-las, né? Que é comilança, festança, pança, dança e balança. O que essas palavrinhas têm em comum? Que todas elas, ó tem a mesma sílaba, o cedilha e a vogal A. O cedilha e a vogal A, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Todas elas têm, ó, o cedilha e a vogal A no final da palavra, tá vendo? De todas essas cinco palavrinhas. Então, essa é a semelhança das palavras. A gente pode observar, nós podemos observar, que tem palavras que a gente fala e de objetos que nós usamos no nosso dia a dia, como taça, louça, Ai, minha cabeça, laço, açúcar, caçula e aço. São todas as palavrinhas, quando estão escritas, vocês podem observar que elas utilizam o que O C cedilha. Então, o C cedilha, ele tem um certo som de S. Presta atenção, aço, caçula. Então, o som que nós emitimos ao falar caçula, Parece um som de S, mas se escreve com C cindinha, tá bom? Então esse é o sa, so, su, tá bom? Agora nós vamos ver nessa rápida atividadezinha para vocês identificarem isso. Circule as palavras que têm sa, so, su. Então, que tem aquelas sílabas ali. Por quê? Porque, mas tia, por que não tem tenho... normalmente a sílaba é como Ba, be, bi, bo, bu, não é assim que nós falamos? A questão da sequênciazinha, a família daquela sílaba, não é verdade? Nesse caso aqui do sa, so, su, do cedilha, na família dele não tem o sé e o si, porque, vou explicar no instante para vocês, vou deixar vocês curiosos. Mas na família do cedilha, com as vogais, é somente sa, so, su, tá bom? Então vamos aqui, moda. Tem? Não tem. Então a gente não circula. Calça. Tem o C cedilha, na é verdade. O C cedilha e o A. Então nós temos aqui uma sílaba. Então circulamos calça. Meda. Muito Laço. Também tem o C cedilha. Raça. O C cedilha e o A. Boca. Lençol. Também tem. Tinta. Pipoca, paçoca, também tem. Mão, não, mas açúcar tem. Então, prestem bastante atenção. Às vezes nós falamos a palavra de uma forma, mas a escrita dela é diferente. Então, muitas vezes nós falamos palavras que têm som de S, mas na hora de escrever, ela se escreve com C cedilha, que são o caso dessas palavrinhas que nós circulamos, tá bom? Nós também temos o ceci. Por que o ceci? Por que não tem diga? Porque só a letra C e ele, ele já tem o som do C. Não dá para você falar, por exemplo, coco, Não dá para você falar que, não dá, o C, o som do, da consoante C com a vogal E é C. E o som da consoante C e da vogal I é SI Então eles naturalmente Eles têm essa sonoridade Então Na família do C, SI Eles é esse aqui Eles têm esse som, o C e o SI, tá bom? Então nós temos Muitas palavras que nós utilizamos Esse C, SI, como Céu, cinema Ou CINEMA Oficina e doce, que todo mundo gosta. Então, doce, olha o som, doce. Parece que tem um ss aí, né? Parece que tem um, um som de s, mas é se, é doce. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa. Desembaralhe as sílabas e forme palavras. Vocês agora, junto comigo, nós vamos desembaralhar todas as sílabas. E daqui nós vamos formar palavras. E vocês vão poder ver o uso do si nessas palavras, tá bom? Então, aqui nós temos. no será. Existe essa palavra? Então, como é que a gente pode formar uma palavra com essas três sílabas? Não será. Nós formamos que palavra? Nós formamos cenoura, se ó. Se-noura. Agora aqui nós temos nem si oh, Essa palavra não existe. E como é que a gente arruma essa palavra? um si ma ah! mesmo a palavra, nem oh. si -ne -ma. E esse daqui? Ah, si a oh. Nós podemos arrumar e formar que palavra? Nós podemos formar ba-si-a. Oh. Ba -si -a. E aqui nós temos la E eu em Nós podemos formar o que? Cebola. Então, com essas três sílabas nós formamos cebola. Então aqui nós temos secui, eu e. O que a gente pode formar com essas duas sílabas? Podemos formar coici, hum, tá vendo? Então, todas essas palavrinhas, essas cinco palavras, nós podemos observar o uso do se e do si, que é o se e o ci. Então, esse foi o assunto de hoje: o sa só sul com C, cedilha, e o se-si com o, somente o Czinho e a vogal, do e e do i, tá bom? Espero que tenha ficado claro que vocês tenham entendido, tá bom? Estudem bastante e procurem bastante para é, procurem várias palavras que tenham essas sílabas, tá bom? Que vocês poderem estar observando, tá bom? E identificando a questão do som e da escrita dessas sílabas, tá bom? As referências que utilizei foi do livro da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o primeiro ano do ensino fundamental. E é isso aí, gente. Até a próxima aula. Tchauzinho.